Acompanhando o Major do Rio 2022 Teve uma surpresa ontem Com a eliminação da FaZe Do campeonato, o time que tinha Ganhado o último Major Isso decepcionou muita gente Arruinou os piques de todo mundo Inclusive os meus E também fez com que o time da FaZe caísse De primeiro pra segundo no ranking da HLTV Galera, isso realmente é muito estranho né? Um time que tinha ganhado O Major passado, não conseguiu nem se classificar Pro playoff do Major Eu acho que nunca tinha acontecido algo assim na história ou se aconteceu É muito raro de rolar isso Porque a FaZe realmente é um time muito forte E eles foram derrotados aí E não vão passar pra próxima fase do Major Mas muitos, muitos colecionadores de skins Estavam confiando na FaZe Porque eles emprestaram diversas skins high tier Para os players da FaZe Club. E eu tava já de olho nessas skins Já pensando em fazer um vídeo pra vocês Mesmo eles tendo sido eliminados Eu vou fazer esse vídeo aqui Porque acho que era o time Que tava com skins perfeitas Todos os jogadores com faca e luva muito massa Várias skins de armas muito bonitas Então mesmo a FaZe Club. Tendo ferrado aí os meus pics eu vou fazer esse vídeo aí das skins que eles estavam utilizando no meio porque o inventário dos próprios Players da Phase tá incrível. Parem, parem. Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora, temos o Keydrop. boa! Ah, ah, ah! Keydrop, skin caro é mais simples do que pensas começar dando uma olhada no Kerrigan. Por sorte, o inventário do Kerrigan é público, então dá pra gente acessar e ver aqui todas as skins CSGO dele. E eu acho que as skins do Kerrigan são dele mesmo. Ele não emprestou de outra pessoa, eu vi ele usando essa M4, que inclusive Todo pro player praticamente tá usando a Print Swing, né, mano? Isso foi muito legal. A gente viu ele usando essa AK Black Lemonade com os quatro Phase Clan Glitter. E a gente viu o Kerrigan com essa faca aí no meio de uma M9 Marble Fade. Sendo utilizada junto com a Pandora dele, que dá esse kit aqui, mano. E eu achei que o Kerrigan tava estiloso no meio. Ele tem também uma Butterfly Ruby, né, se ele quiser utilizar. Mas pelo menos os jogos que eu vi ele jogando aí, ele tava usando a M9 mesmo. E o Rain tava aparecendo bastante com o Kerrigan enquanto ele jogava. Porque ele tava também com uma Pandora e uma M9, só que era uma M9 safira, mano. Esse kit aqui é sensacional. Eu já usei muito na minha vida. Acho que é um dos meus kits favoritos e acho muito, muito top essa combinação. O perfil na skin do Rain é privado, então a gente não consegue ter acesso atualizado às skins dele, mas tá meio que salvo aqui num site o CSGO Skins. Algumas skins que ele tava utilizando aí, tá ligado? Por exemplo, a gente viu ele no meio de jogando exatamente com m 4 s Mecha Industries. Se eu não me engano, ele tava com uma Mecha Industries mais ou menos assim, tá ligado? Com quatro adesivos aí da Phase Clan. Aí ah, ele tá também com essa K aqui que eu achei muito louca, que é a K Nightwish com 4RAM Glitter 2022 Só ele tem essa skin no mundo aí Que ele mesmo craftou, eu acho E ficou bem maneiro a AK, né? Eu gosto muito quando os pro players fazem crafts deles mesmo Assim, com adesivos deles Em skins diferentes Ficou muito louco esse kit aí do RAM Ainda mais com sm 9 Olha como é que combinou, velho Passando agora pro Twist E esse inventário tá recheado de skins high tier Ele recebeu skins emprestadas A gente já pode ver aqui logo na primeira página Tá cheio de skin legal Tá com a m um 41 Print Stream Mas acho que ele tava usando Essa M4 Buff fósforo, é bem diferenciada, mano, tem quatro Vox Paper de Cato 2014 e eu vi também ele jogando com luvas Vice, já tá aqui logo na segunda página Vice Factor New, mano, essa aqui que é uma luva que custa mais ou menos 100 mil reais mano, uma luva bem carinha, tá, então essa daqui era a skin que ele tava usando pra M4 do lado do CT, só que a AK-47 dele, mano, do lado R, tava diferenciada velho, eu já vou encontrar ela aqui é essa, mano, quatro dignitas holográficas, com adesivo aí de 70 mil reais aplicado nessa Wild Lotus Factor New, float muito baixo essa é uma das skins mais diferenciadas que apareceram aí nesse Major do Rio, cara. E ficou muito louco esse kit dele, né? Essa luvinha Vice, essa AK Wadlots, com os quatro dignitas. E essa aqui era a faca que o Twist tava usando, que é uma estileto Blue Gem. Esse inventário aqui era é um dos melhores inventários do time da FaZe, mano. Eles estavam brilhando aí com essas skins no Major. Não tanto brilhando, porque eles não estavam ganhando nada, né? Mas estavam muito bonitas essas skins aí dentro do jogo. O Twist tava com outra AK ainda, em caso ele quisesse utilizar, mano. Que tem três Titans. É uma AK que tem o pente da arma, com bastante blue, tem um crown na madeira, tem três titans holográficos, e o twist tava lotado de faca também, butterfly, emerald, tinha baioneta, tinha M9, tinha mais butterfly, carambite, muita faca, eu vou dar uma olhada no Hobbs também, porque ele tava com um kit de faca e luva, e me surpreendeu, mano, que era essa quinson kimono, que analisando aqui em game, tem uma mão direita muito boa, mano, a mão esquerda não tá tão boa assim, e o Hobbs tava equipado com essa carambite ruby e tava um kit de respeito, mano, tava muito legal esse kit aqui mesmo, véio. tava gostando de ver, inclusive a maioria das skins dele combinavam aí com essa temática vermelha, ele tava com um m 4 s Hot Rod essa daqui então a todo momento que ele tava aí no lado CT mano, tava combinando demais, M4 com o kit de faca e luva, e do lado TR a gente viu ele com essa AK, também parecida aí com aquela que a gente mostrou mais cedo aí que era do Rain, né, tipo um craft do próprio Pro Player com adesivos dele e essa aqui era a AK que o Rob tava usando Eu não entendi porque que tem três adesivos de um tipo e um de outro, não fez muito sentido, mas tudo bem e galera, por fim a gente tem o Bro que no mês passado tava com as skins mais iradas de todo o meio mas dessa vez tá com o inventário privado Então assim, a database até salvou aqui Algumas skins do inventário do Broke Ele tava usando essa Red Maze, tava usando Essa Emerald Web aqui, ele tava usando Também M4 s sl contra o The Jungle né? E a gente viu o Broke comprando uma o Wild Lotus normal, todo round que ele tava No TR, a não ser quando ele tava com a AWP Obviamente, e ele tá com essa AWP Toda estranha, mano, que é uma Dragon Lore Bem desgastada, com um I by Power de Dream Hack Ali no scope, velho, essa era a que ele tava Jogando o Major, sei lá, mano, eu não gostei Gostei muito dessa WP na mão dele, queria ver uma coisa diferente. E a gente viu ele no último mapa com esse kitzinho aqui, Red Maze, que é dele, com uma Karambit Emerald. Mas eu também vi ele usando um assim, essa Emerald Web aí, com uma estilete safira, que já não combina muito, né, mano, esse kit. E, galera, no geral, essas daí foram as principais skins da Phase F, né, mano? Não conseguiram passar aí pra próxima fase do meio. eu queria ver eles disputando aí um segundo campeonato consecutivo, mas não vai rolar. Pra quem vocês estão torcendo, deixem aí nos comentários e a gente se vê na próxima, galera. Falou!